Olá, sou Gabriel Lourenço e hoje eu tenho uma convidada especial, Amanda Moro, minha amiga. E a gente vai fazer um teste, vou mostrar para vocês como é que se aplica a sananga. né? Então, uh, eu já vi em rituais o pessoal aplicar sananga de tudo quanto é jeito. Eu vou dar algumas dicas né, rápidas para você poder aproveitar realmente a medicina. tá? Porque quando a gente aplica sananga, muitas vezes as pessoas se desesperam. Né? A sananga a gente avisa, vai doer. Tá? Mas é uma dor que ela passa em um minutinho, dois minutinhos, tá? Então tem algumas formas mais eficientes de você é, trabalhar com a sananga, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o primeiro jeitinho que as pessoas costumam usar a sananga, e eu vou dizer porque que eu não gosto muito dessa forma de aplicar, é o seguinte, eu nem vou aplicar, eu vou aplicar nela depois, tá? Mas eu vou mostrar a forma que eu acho que não fica muito legal, que é a seguinte, né? Pode ficar aqui, ó. Coloca a cabeça um pouquinho para trás, fecha os olhos, e isso. O que que acontece? Tenta deixar mais para trás. sim. Quando você aplica a sananga desse jeito, tá? A tendência é que ela, a pessoa coloque a cabeça para frente. E quando a pessoa faz isso, vai escorrer toda a sananga. Ela vai lacrimejar um pouco, as lágrimas vão lavar a sananga e você acabou não aproveitando a medicina, tá? Então... Uh, o ideal, a posição mais indicada para você realmente aproveitar a medicina da sananga é com a pessoa deitada, tá? Vamos fazer isso? Vamos. Bora? Então, pode deitar aqui com a cabeça para cá. Isso. Aí você fecha os olhos, tá? Não precisa lavar os olhos da pessoa com sananga, não há necessidade, tá? Uma gotinha é suficiente, basta você colocar no lugar certo. Que é onde? Bem aqui no cantinho um então de uma gotinha aí você pede para a pessoa tentar abrir os olhos vamos lá pegou nos dois olha que menina corajosa <risos> é, eu normalmente sou escandaloso com sananda você sugere que a pessoa vá mexendo o globo ocular de um lado para o outro e mesmo que ela lacrimeje um pouquinho, fica junto com a sananga, tá? É saudável. Aí, passaram alguns minutinhos, ok. Pode sentar, mano. Pronto, é o suficiente. É uma aplicação rápida, você não perde a sananga na hora em que você aplica, né? A sugestão é que você não esfregue os olhos, porque isso pode causar irritação. A sananga ela tem uma propriedade fungicida e bactericida muito forte. Eu já vi alguns documentos é, em testes de laboratório. Né? Claro que não é todo tipo de fungo, não é todo tipo de bactéria. E isso, posteriormente, a gente vai detalhar essas informações mais técnicas dentro do, dentro do site. Tá? Outra dica que eu vou passar para vocês é a seguinte. Essa sananga que eu apliquei na Amanda é uma sananga de força média existe essa sananga de força forte e tenha extra forte tá uh, eu não recomendo que você uh, trabalhe com essa direto com essa sananga extra forte se você nunca experimentou tá Amanda deu uma diferença entre a extra forte e essa com certeza <risos> é, a gente está falando disso porque ela experimentou a extra forte e não foram dois minutinhos de olhos fechados, tá? realmente, quando a gente fala extra-forte, acredite, ela é extra-forte mesmo, tem gente que gosta, tá certo? A ideia não é sofrer com a sananga, ela vai ter o um efeito medicinal, né? ela vai ter toda a propriedade de, de limpar os teus olhos, depois vai ter um vídeo que a gente fala né, dessas propriedades físicas e metafísicas, vamos colocar assim da sananga. Hoje a ideia era você ver como é que a gente faz uma aplicação de sananga, né? uma aplicação simples, rápida, vocês viram dois minutinhos, uma sananga de força média, né? onde em um minutinho você consegue se recuperar, e o ideal é esse, deitado, sem esfregar os olhos, sem sofrimento, tá? e, e é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Shavá lá.